oi gente a gente tá aqui começando mais um vídeo com o enzo comendo danone oi Enzo, fala oi fala oi fala oi gente Ele não quer falar a oh, gente amanda vai mostrar hoje como é que não faz bagunça na cozinha que não tá nada bagunçado né amor Mentira? Olha ali atrás, ó. E acho que a gente é family friend e não fala palavrão, né, irmão? Family que Family friend. É o canal que não fala palavrão. E você ah. vai fazer hoje pra gente jantar o que mesmo? Como é que chama? Lasanha de pão de forma. Aham. Uhum. E o que, que vai na lasanha de pão de forma? Pão de forma. É. Ah. Nossa, então a gente vai comer pão Vai é, presunto ou um apresuntado, mussarela, vai o pão E o que, que você tá cortando aí? Pimentão por tempero. tempero Aí vai molho de tomate que tem que temperar Banata palha Então daqui a pouco queijo. a gente volta pra, pra mostrar o resto que você tá fazendo, né? Então a gente já volta já <risos> Então quer dizer que vai ser bola nesse bagulho, né? É cebola, alho, pimentão, coentro Você bateu a faca na câmera Te lascou Que é? De um enzo Quer é um dois todo. E agora você ainda tá cortando o alho Agora é o alho Quantos dentes de alho? Dois Dois? É Isso vai dar pra quantas pessoas? Três Um <risos> Um e meio, meio. Dois. Quatro Dois Vai se lascar, ó. Oh, moleque, coloca... Aí, ó o moleque pra cá. Aí, ó. é um merda mesmo. Oh! Oi. Agora mistura tudo. Agora vai dar uma dourada no tempero. Tô meu olho o seu também. Isso que nem cortou nada, passou só de penetra. Agora a gente vai colocar a peste. Agora a gente vai colocar o molho só... Vou colocar o molho A gente usa Da marca da Rens Cala a boca amor Hens. Ele já vem com temperinho também O molho, tá? Mistura, mistura Só um só já dá Quer ficar bem molhado? Enquanto isso Nossa, ela colocou os dois Agora fez uma gororoba gostosa Aqui é, se fala hum. demais, nem como. Hum. tem que mexer até ficar duro não, não fazendo brigadeiro não, é só pra cozinhar que? não é brigadeiro, você tá cozinhando o molho como se Mas eu soubesse vou colocar... se cadê o seu um colorau? tá lá no Ilha, é o Ilha, eu sei que você tá assistindo, tá? é, como sei? cadê nosso coloral? É sempre assiste, vai colocar o coloral. só um pouquinho sempre com o empregado mexendo é, tem um empregado na sua casa ela vai colocar o tempero baiano. Muito? Não. Ui, Cacilda! E ainda, o empregado ainda mexe errado. E o sal? Eu não, eu não uso colher. O sal vai colocando um pouquinho pra saber o gosto que vai ficar. Eu abaixei o fogo. O que, que eu tô mexendo errado? É, sim. E tem que ficar Deixa por cozinhar can... um pouquinho, uns dois minutinhos para pegar o gosto do tempero no molho Enquanto isso, <risos> olha a chuva, velho. Olha a chuva, garoto. Ó, oh. eita, você viu? Tá, ó, oh. ó, oh. eita, mano. Eu só acho que a função mais importante fica pra mim, acender o fogo. Como aqui a é estratégia, a gente faz o quê? Eu coloco um pedacinho de papel, tá com fogo no papel. Aí, tu tem que segurar esse bagulho aqui por um certo tempo. Daí eu venho e seguro. Fogo. Segura não, meu. Se acessa, você não é vai tirar o dedo pra Aonde? Depois do número, pra baixo, fogo! Depois do número, não tem nem número no fogão. A gente vai trocar tudo isso essas coisas daqui, graças a Deus. Você tem um forninho, forninho aceso, garoto. Que coisa mais linda! Agora eu vou colocar isso aqui, velho. Ó, foguinho, um vamos fechar o forno, que tá coisa maravilhosa. Ô, tchau. Então, como eu tava explicando, a gente comprou o forninho elétrico, né? Esse maravilhoso. A gente vai colocar isso aqui depois um cooktop, mano. Só que a gente não comprou o armário, né, amor? Não, não. Não, responde agora. Estão sendo enrolada né, desde mo? dezembro, não. Ainda não, né? Você não deixou. Ó, oh, aqui... Colocou o coentro. Picou. Picou mais ou menos, né? Aí agora vai a cebolinha. Cebolinha. Tô mexendo, desculpa, eu tô ocupado. É com o serviço mais importante da cozinha. Crianças, faca sem ponta, né, amor? É, que aqui nós é meio grosso, né? Pega logo o facão pra cortar a carne. Enquanto isso, no lustre do castelo. O <risos> que, que você tá assistindo? Hein? Agora a gente vai montar. A forminha é pequenininha porque é só para três pessoas aí você vai pegar o negócio e pegar o vai jogar aqui, né? Colocar aqui para o pão não grudar na forma. Agora hum. que ficar dentro do forno. Adoro queijo. Capricha no queijo. Hum. Tá com cara bom isso aí. Tá com cara bom? Tá. E o pão? Tem, tem essa de marca? Não, né? Eu prefiro a marca da pão porque o gosto dele não é forte. Tem pão que você compra e o gosto é bem amargo. por Amar... não. Tem isso, é. Tem. Sabe comer pão não? Não. Hum, é, pão. só como pão não vocês. Aí a gente vai montar, colocar os pãozinhos aqui. Deu dois, mano. Dois Dois hambúrgueres. Você tá de sacanagem, hein? Mô, deu dois. Mas eu tenho que espremer pra caber mais. Também é o tama tamanho da forma. Tem que lavar a mão pra fazer? É, né? Não? Só tem ingrediente especial. É, a toalha. Atacar a renite atacada. Aí joga outra camada de bacon em cima. E que hora que vai ah, o presunto? Agora. O, a maionese? Vai logo, eu tô ansioso. É, agora a gente vai colocar a maionese? É não, não, não bom. mostra a marca não, ah. a gente não recebe nada. Por cima do molho. Vai virar uma melequinha, mas vai ficar gostoso. Tem que mexer bem, né? Falhar, né? Tá, acabou a bateria, né? Que legal, muito engraçado. aí já bora. colocou uma... Camada. É, uma camada de presuntado. Sobre duas fatias de pão. Duas, mãos. É, você vai comer a fatia do que já vem grosso, ó. Né? Queijo é a melhor parte né? Eu quero queijo, amor Bastante queijo Ela tem que caber na forma, né é, Pelo menos não vai dar mais de duas fatias Ela ah, vai fazendo o bercinho Empurrando para caber mais Ela vai cuspindo pra fora Eu não imaginava que ia dar tão pouco assim Não, não ia dar tão pouco, Que a forma não ajuda e tem que fazer força quando for fazer isso. Daí ou você indica uma forma maior. É uma forma maior que aqui é para três pessoas, né? Será que o pessoal lá em, lá em casa tá com água na boca, à vontade de comer isso aqui? Não tá, né? Nossa. Só de casa parece sim também. Então deixa no comentário aí, né, que eles estão achando até agora disso quem tá assistindo aqui. Vamos tentar colocar mais uma de pão, tentar. Para que dê certo. E se você for quebrar o pão para colocar em vez de colocar inteiro assim? Mas não é não, você quebra ele e coloca dos lados. Eu, pelo que eu tô entendendo, isso aqui é tipo um hot dog, não é não? É, de forma. É pintado, é. E sem, sem salsicha. Como a nossa forma é pequena, eu vou colocar... Vou botar umas fatias de queijo e vou colocar a batata palha e vou botar na forma. A forminha é muito pequena, não compre em forma pequena, é uma bosta. Olha a camada de gostosura. Aí eu vou deixar no forno. Mo, mo, mo, para, para, para, para. Tem que colocar mais daquilo. Não cabe, tá cuspindo pra fora, ó. Em cima, em cima, em cima. Tá bom o que mais, jovem? Que? Tá bom o que mais? Tá bom. Gente, eu fiquei sem memória, mas agora é isso, ó. Colocada no forno, a gostosura maravilhosa. Desde dois e até já, já. Enquanto isso... Ficou pronto, né? Quanto tempo demorou pra, pra ficar pronto? Ficar desse jeito? Uns 20 minutos. 20 minutos? Deixa eu ver. Ficou assim porque a parte do coisa a gente colocou em cima, mas era pra ser só o queijo, né? Hum, tá com uma cara boa, né? Moremos. A faca não quer cortar. Ó, tá duro. Tira o primeiro pedaço aí. O primeiro pedaço é pra quem da festa? Pra quem pediu, né? Pra comer. Aqui que não quer sair, não? Eita, Hum, não dá nem pra ver por causa da camada de queijo, mano. Hum, tá muito bom. Ah, e é, por último ficou faltando a batata palha, né? É, vamos minha luz. Tá bom, tá bom, o importante é o queijo. Não vai fazer o merchan? Tchau, se inscreve no canal do meu esposo. <risos> Deixa seu like se você gostou do vídeo, da gorobinha, né? E comenta se você tiver alguma dúvida e se você vai fazer na sua casa também. Beijo, fica com Deus. Tchau.